Galera, antes de começar esse vídeo, eu vou ensinar a Thaís a fazer operações na plataforma de negociação da Binomo E também vou ensinar vocês. Tá preparada, Thaís? Lógico, já quero logo começar a operar, Thiago. Galera, estou operando todo dia e a Thaís se interessou e também quer começar a fazer as operações dela, né Thaís? Eu já estou com a binoma aqui na tela do meu celular e eu vou fazer uma operação mostrando para ela como que funciona e vocês também vão aprender. É basicamente muito simples, você só tem que analisar muito bem esse gráfico para poder fazer as suas operações. Mas lembrando que para você fazer as operações na plataforma de negociação da Binomo, você tem que ser maior de 18 anos. E toda operação pode haver perca de risco de capital. Então analise muito bem o gráfico antes de fazer as operações. Tá preparada, Thaís? Já quero começar, Tiago. Me ensina aí Bom, Thaís, como você pode ver, eu estou aqui na minha conta real e eu estou com um saldo de R$ reais certo? Isso para fazer as operações tem que analisar esse gráfico aqui tem que prever se ele vai subir ou se ele vai descer se ele subir você tem que colocar no verde para cima e para descer no, no vermelho para baixo eu vou fazer aqui um investimento ó, de 80 reais. você pode colocar aqui o valor que você quiser já tem alguns valores aqui programados mas você pode digitar também e pela minha análise aqui eu acredito que ele vai descer então eu vou colocar no vermelho para baixo se a nossa operação for correta o valor do investimento vai ser de R$ reais. Nós investimos 80 e vai ser R$ reais. Nossa, um bom investimento, um né? Um investimento. Vamos ver se a nossa previsão foi correta. Bom Thaís, mais uma operação bem-sucedida, você pode ver que já apareceu aqui ó, 112 reais, o meu saldo foi para 1.484 reais, você viu como que é simples estar fazendo as operações? Nossa Thiago, bem simples, eu já quero começar a operar, e como que eu faço? Para você começar a fazer a sua operação agora, clica no primeiro link da descrição Faça o seu cadastro, use o meu código que está aparecendo aqui, porque no seu primeiro depósito que você fizer, ele vai dobrar. Se você colocar R$40,00, ele vai para 80. Se você colocar R$200,00, ele vai para R$400. Tiago, e como que eu já faço para mim depositar? Ó, Para você fazer o depósito, vai clicar aqui em depósito. Aí vai aparecer as formas de... Depósito que você pode fazer tem por Pix, é boleto bancário, PicPay, é conta bancária, lotérica. Tem diversas formas de você depositar na plataforma de negociação da Binomo Mas lembrando que o valor mínimo para você depositar é de 40 reais. Entendi, mas daí vai dobrar eu usando seu link, né? Isso, no primeiro depósito Tá bom. Thiago, e pra mim sacar o dinheiro entra na hora? Pra você sacar o dinheiro da plataforma de negociação da Binomo ele pode levar de 10 minutos até 3 dias pro dinheiro entrar na sua conta bancária. Ah, então bacana, já vou começar minhas operações agora, Thiago E se você ainda está em dúvida de estar operando na plataforma de negociação da Binomo, calma aí fique tranquilo. Eles vão disponibilizar pra vocês uma conta demo com 4 mil dólares pra vocês está aprendendo a fazer as operações e depois está investindo então não perca tempo, já faça o seu cadastro e comece a operar eu sou binomista, e você? eu quero começar a ser binomista e você também é binomista? bora lá pro vídeo galera? Fala guerreiros, Thiago na área, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui para mais uma exploração, mais uma lenda nova para vocês. Certo, Thaís? Isso mesmo, Thiago. Cara, foi passado para gente essa localização dessa casa e a história dessa casa. É uma história bem sinistra e muito triste, né Thaís? Isso. Aqui nessa casa morava uma família e a menina que morava aqui nessa casa aqui ela tinha um sonho de ser bailarina só que o pai não deixava ela fazer curso é, treinar para ser bailarina ela tinha que estudar e ficar limpando a casa e teve um certo dia que o pai saiu para trabalhar e falou para ela limpar a casa só que ela acabou é, colocando a roupa de bailarina e começou a ensaiar que ela ensaiava na frente do espelho na casa dela ela claro, era é muito talentosa, que é a professora dela que deu a roupa pra ela, né, Tiago? É. Era a mãe, o pai, ela e o irmão, né? Ela tinha Sim. um irmão que morava junto. Aí o pai chegou de serviço, a casa não tava arrumada, que ela acabou eh, se entretendo com a dança, ela fazendo as danças uhum. lá no ensaio dela, né, Thaís? Uhum. O pai começou a bater nela, bater, bater, bater. Diz que dava soco na cabeça dela e ela acabou morrendo. O pai ficou perturbado, e depois ele e a mãe acabou se separando. E abandonaram essa casa, né, Thaís? Uhum. E muita gente diz... Que é o espírito dessa menina continua nessa casa. Outras famílias já tentou morar aqui e disse que já viu a menina, a bailarina, né? A menina isso. bailarina que eles yes. falam, né? Aqui é uma vila rural, então tem casas próximas. A gente procurou saber Sim. se era verdade isso daí, o pessoal falou, e muitos de que a gente conversou Falou que já viu, né, Tiago? Já viu já... ela pela janela. Disse que já viu ela pela janela. Então, galera, hoje eu e a Thaís estamos aqui para fazer a exploração, fazer o reconhecimento do local uma casa muito sinistra. E agora a gente vai olhar, mostrar detalhes pra vocês, certo, Thaís? Isso aí. Então, galera, deixa o seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito, que tem vídeo toda semana. Partiu, Thaís, mostrar isso aqui pra Vamos galera. Vamos lá. Então, partiu pra mais um vídeo. Thaís, pelo que eu vi, tem um sofá aqui, cara, você viu? Uhum. Olha aqui. E Olha aqui. Só que eu acredito que isso aqui devia ser de outra família que tentou morar aqui. Pode ser, né? Aqui, gente, é uma vila rural e passa uma rodovia bem aqui na frente. Dá licença aí, Tiago, só para o pessoal ver. Ali na frente, pela janela, passa bastante carro. O que é aqui? É um quarto? É um quarto. Escreveram os um negócios aqui, mas eu acho que isso aqui foi por é, Miki. Como Só a casa ali, né? tá aberta, pode ser que venha a molecada aqui, né? É uma, é uma vila rural, tem bastante morador. Janela, aqui Olha, é no a casa quarto, é bem né? alta, né, Tiago? Tá alta, vendo? bem alta. Ó a porta, fecha a porta pra gente ver. Aí na parede tá escrito Juninho. Ah, uma casa bem simples, né? Bem... Sim. A casa Sim. da menina bailarina é assim que o pessoal chama, a casa da menina bailarina, né? Thaís? Uhum. Olha a parede rosa. Então. Vidro quebrado. Ah, os vidros Acho de aqui eu tenho... aqui, ó, rosa. Pode ser, talvez seja a penteadeira, Pode talvez. os vidros, tá vendo? Aham. Uhum. Será que é. esse é o quarto do... Pais ou poderia ser o quarto da, da menina ou do menino, né? Então, pode ser. Vamos olhar aqui, Therese. Poderia ser a cozinha. Você viu que aqui né? também é, é rosa? Rosa, né? Uhum. Então, mas eu acho que a casa, ela foi pintada depois que eles morou, né? Porque outras famílias, né? Sim, tentou morar. Aqui era a cozinha, né? Aqui era a cozinha. Ó, oh, talvez a casa poderia ser dessa cor aqui, Thaís, ó. É verdade. Tá vendo? Pode ser, né? Olha aí essa parede, água de gordura, vai. Nossa, cara. Acho que aí era fogão, tá vendo? É fogão. E aí é alvenaria, né? Porque pelo que eu vi ali, na hora que a gente entrou, é um banheiro. né? Nossa, Thaís, olha aqui. Que filma lá, coisa? filma lá. Nossa. Olha, tem uma cheiro, tá muito ali. É verdade. Já tá um cheiro muito ruim aqui. E aqui é o ruim. Ah, é o ruim Nossa, que cheiro ruim, Thiago. Filma aí, mostra aí, pessoal. Você tem que estar Nossa, que tem tá um cheiro muito ruim. Hã? Nossa, que tá tem um cheiro Nossa, muito, muito ruim. ruim. Nossa! Quase limitei. Aqui devia ser alguma. Meu Deus! Aqui devia ser alguma. Alguma mesa deles, alguma coisa, né, Thaís? Eu aí, acho assim. que aqui seria lavanderia. Hum. Eu acho que é lavanderia. Junto com a dispensa, talvez, não sei. Ah, pode ser, pode ser. Aqui também. Ou era uma cozinha também, né? Será? Acho que aqui era tanque, Thiago. Acho que aqui era lavanderia mesmo. É, pode ser. Vamos tá dar não. mais uma olhada aqui. é ah, uma casa bem, né? Aqui era a garagem, pessoal. Onde a gente veio era a garagem. E tem a, a, aqui, ó, a parte da bateria, aqui, ó. Ah, pro lado de fora, né, que você falou, né? Não. Ah, aqui era o tanque, ó. Uhum. Essa porta, fecha acha essa porta pra gente ver, tio? Ó, oh, você viu que fechava ela? É. Tiago, tem um negócio aqui atrás debaixo do sofá. Esse quarto aqui eu não sei, Thiago, mas esse quarto aqui é o mais sinistro, cara, não sei se é porque pintaram essa janela então é muito sinistro, cara Olha, ó, você apaga a lanterna já fica mais escuro Então, será que não, aqui não era o quarto dela e ela acabou, pai, tá, é, como você diz, é, foi aqui, aconteceu tudo? Então, não sei, cara, não sei, pelo que o vizinho falou que a gente conversou com ele ele falou assim que morava a família, era o irmão e ela o sonho dela era ser bailarina, né? Sim. E a professora de tanto que ela sabia o talento dela, deu uma roupa para ela. Sim. E o pai falava que não, que o futuro dela era trabalhar, que esses negócios não dava futuro, né? Que ela o tinha não que trabalhar. Dela, é, né? que ela tinha que trabalhar e disse que ele um dia bateu, nela, Deu uma surra nela tão dada que ela ficou, acabou vivendo o pai deveria ser um carrasco, né, cara? deveria ser, Um cara meio chato, né, meio daqueles brigão. E acabou num... Não quis nem saber do sorte Uma coisa que dela, nós né? esquecemos de perguntar pra ele era a idade, mais ou menos, dela, né? Ah, verdade. Nós não perguntando ah. Apesar que ele também, não sei se ele vai saber, porque ele falou assim que quando ele mudou aqui já... É porque, já tinha acontecido isso. É, porque esse aqui já faz um bom tempo que aconteceu faz. também, né? Outras famílias já tentou morar aqui no local, não conseguiu. É, e o local tá abandonado, galera. E... Na hora que passaram a localização, falaram a história, eu achei bem triste, falei, não, Thaís, vamos lá para a gente fazer o reconhecimento, conhecer o local, para a gente estar voltando à noite. Eu quero vir à noite aqui para fazer a investigação sobrenatural. E a minha intenção, Thaís, é vir e chamar para ver se ela aparece mesmo. Uhum. Vim, a gente vem com o K2, né, vim para ver se realmente é assombrado. Aqui dá para a gente pegar e instalar algumas câmeras. Sim, também. Tá bem. que isso? Susto, cara. Nossa, véi, quase fartei, é mano. Cara. cara, quase partei, cara. Sério, escutei um barulho ali que eu achei que era bicho, achei que era uma cobra, alguma coisa, cara. Que susto, Nossa. eu assustei com você. Meu Deus que do isso? céu. Mas galera, a gente vai estar tá voltando aqui pra fazer a investigação sobre... <risos> <na> <risos> Ai, agora eu não tô nem aguentando, Diago. Cara do céu. Ai, meu eu Deus. Eu achei que era uma cobra, parecia barulho de cobra, cara. Fiz de preto. novo. Peraí, é, agora lascou. Só que eu fui pisando meio devagar, eu acho. <risos> ele próprio. Eu achei que era cobra, velho, né? Isso é louco. <risos> Thaís, então, acho que a gente pode encerrar por aqui. É uma casa pequena, assim, né? É. Não tem muito o que mostrar, mas a gente já fez a exploração, já fez o reconhecimento. É, eu já planejei aqui na minha cabeça onde eu posso deixar uma câmera ali, Thaís, sabe? Sim, tem tudo, tem tudo ali. Talvez tenha alguma visão, né? Uhum. A gente pode vir instalar algumas câmeras. É bom a gente vir de dia, que a gente já... Tipo assim, já sabe uns pontos onde dá pra colocar, sim, né? Tá isso? Olha, onde pega a visão da câmera, tudo assim, ó. Os melhores ângulos pra deixar a câmera instalada. Que a gente tá tentando fazer isso, né? Tá é isso. Aí? E é isso aí, galera. Se você gostou, não esqueça de deixar o like aí pra fortalecer. Quero ver quem vai deixar nos comentários aí dando risada do susto que eu tomei aqui, cara. Eu assustei, achei que era um bicho. <risos> mas é isso aí, galera. Não esqueça de se inscrever no canal, aí tem vídeo toda semana. Ajuda o pessoal a divulgar aí e a crescer divulgar. mais ainda esse canal Casal Furacão. Pra gente estar tá indo pra cada vez mais longe, trazendo mais lendas novas pra vocês, mais locais aí, né, Thaís? Uhum. Que a gente tá indo pra longe, mas a gente, quanto mais crescer, mais a gente vai conseguir ir pra mais longe aí. Pra poder fazer investigação, né, Thaís? Isso aí, fica ligado lá no canal Tiago Fracão, que a é gente vai voltar aqui de noite. O link tá aí na descrição, para você que não é inscrito no canal Thiago Furacão, a gente vai nos locais assim de madrugada e faz investigação sobrenatural. Então, até a próxima, tamo junto, é nóis, falou! Fui!